Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao portal de cursos da Arquiteta. Eu vou, nesse, bre nesse vídeo, brevemente explicar para vocês como que você realiza o acesso do seu curso que você adquiriu no portal da Arquiteta. Lembrando, inicialmente, que você adquiriu na loja da Arquiteta né, o seu curso na opção por, por portal online, mas o curso se encontra em, em outra URL nossa, que é cursosdearquitetura.com.br. Enfim, assim que você adquirir o curso você, online, né? se você optou pela opção pelo portal, você vai receber esse PDF no seu e-mail, no e-mail que foi cadastrado lá na loja, arquiteta.com.br, ou seja, assim que você fez o seu pedido, você vai receber o seu pedido online, né? na opção portal, você vai receber esse PDF. Nesse PDF ele já explica para vocês como que vocês vão é, proceder para acessar, é, o portal de qualquer forma eu vou explicar aqui em vídeo para vocês, tá? então a primeira coisa o, os cursos se encontram em cursos de arquitetura.com.br e o login de acesso é o seu é o, é o e mail que vocês usaram para fazer o cadastro na loja mas mas apenas o primeiro o, o, apenas o nome seu sem o e mail então por exemplo se aqui é joão carlos arroba gmail.com então seu login vai ser joão carlos e a senha provisória é essa senha que a gente tá vendo aqui tá então você fez a compra sua compra foi aprovada deu tudo certinho você vai receber esse e-mail recebendo esse e-mail então você vai lá no curso de arquitetura.com.br você vai vir aqui em login do usuário e você vai colocar o seu o seu o seu login colocou o seu login a sua senha de acordo com, com o que a gente explicou aqui ok? você vai dar entrar pronto olha só você aqui agora você já está aqui no seu login então olha só bastando o botão em cima aqui tem todas as coisas que você precisa aqui do portal então aqui em sobre mim você vai poder colocar é, uma foto você vai poder mudar a senha você vai poder fazer uma série de coisas tá aqui em meus cursos vai aparecer o curso que você que você adquiriu tá então por exemplo aqui no meu caso tem dois cursos então olha vamos lá curso de Lume. Eu clique em curso de lumeu né ele abre aqui a minha página não esqueça que a gente está já logado e aqui a gente vem em aulas e aqui está as aulas então a gente escolhe uma aula que a gente quer estudar e basta dar um play e a gente vai estudar as aulas ok E você vai estudando por aqui ah, eu, eu, eu comprei outro curso. Tudo bem, você vai em meus cursos, você escolhe o outro curso que você comprou, ele vai aparecer aqui, né? A mesma coisa, você entra aqui, clica em aulas e vai ter todas as aulas abertas aí para que você estude, ok? O que mais que nós temos aqui nessa sessão? Né, nós temos aqui os questionários, né, as provas, você pode favoritar alguns cursos, você pode fazer mudança do seu perfil, colocar foto, etc, aqui e você pode deslogar aqui, ok? simples dessa forma, tá? então não esqueçam que você tem que, você vai receber esse PDF, né? agora lembrando uma coisa para vocês, tá? você vai receber o PDF, mas nós temos que checar se caiu o seu pedido, tudo certinho, então normalmente a liberação é feita no mesmo dia ou no dia seguinte, ok? Às vezes até no final de semana existe liberação, apesar de que se você adquiriu pelo portal no sábado ou no domingo, até segunda-feira na parte da manhã ele vai estar liberado, tá? É, caso você necessite de alguma urgência, você mande um e-mail para luciana.arquiteta.com.br e o, e o seu status estando aprovado, a gente faz a liberação do seu curso, tudo bem? Então é isso pessoal, só resto a desejar para vocês bons estudos e qualquer dúvida é só nos contactar pelo atendimento online ou por e-mail. Falou, um abraço, até mais.